Ele tá acordando, gente. Vamos comer. Ele vai pra praia hoje. Ué, ele tá feliz, não? Galera. Ali na toa! Na toa, lá vai, nem consegue pra gente. Pão do Renampa! -pã. Tô aqui com um cauê de erro. Agora, quem que eu vou pedir autorização? Quem, quem, quem? E oi! E oi, a gente pode coletar o cauê de erro e coloque ele nas redes sociais, e oi! Tá um <risos> Um no cabelo, um lacinho no cabelo dele, será que vai gostar <risos> do lacinho? Se quer um um lacinho de presentinho de vovô, quer o um lacinho de presentinho de vovô, eu vou zoar ele. Olá, isso aqui é o verdadeiro, isso aqui é o santo, esse menino é o santo. Gente, esse aqui é o santo da vassoura. Vamos me chamar isso de trabalho infantil? Isso não é trabalho infantil não. Isso é o camarada quando não tem vergonha que vai pra escola para poder chegar à escola e achar que pode bagunçar e pode pegar a vassoura aí que eu quero que o povo veja que você tá varrendo. Você ficar de caô, ou não, é para varrer mesmo. O cara quando vai pra escola para bagunçar o único jeito que, que eu ainda acho que ainda pode fazer porque parece que ele sente falta. Ele sente falta da vassoura, aí ele vem de lá da escola com essa cara aqui, ó, que eu vou fazer questão de mostrar como é que o bichinho está chorando. Agora, aí professora, olha aí como é que ele fica aqui, ó, igual um pintinho. Aqui ele é um santo, o santo da vassoura. E a vassoura vai aí atuar com ele aí ó, até o final da tarde. Porque o que não falta aqui, professora, olha aí, ó, tem bastante folha no quintal, que essas criaturas vai deixando as bagunças deles, ó. Que eles montam até escritório de televisão. Então tem muita folhinha ainda pra criança varrer, Então tem muita coisa pra ele, que é pra ele parar... ou oh, tô falando contigo. Tem muita coisa pra ele parar, pra ele parar de bagunçar na escola. E aí, pros coleguinhas dele, ele não é machão lá na escola? Vou mostrar pros coleguinhas dele como é que o machão fica aqui em casa. É assim que ele fica. Gosta de bagunçar na escola, gosta de tirar onda lá... Aí como é que fica aqui, ó. Aqui ele vira uma santa. lá na escola ele quer bagunçar. Aqui você não vai... Aqui ele, aqui, ele vira uma criança. Essa criatura aí, ó. Chorando, estou chorando, porque estou tão triste. Estou tão triste, amargurado, porque brinquei lá na escola e não soube cumprir. Volta, volta. Eu vou fazer a coletinha dele. Ele tá duro pra fazer essa coleta, pensando santo da vassoura. Fecha a mão, cara. Fecha a mão, fecha a mão, oh, fecha mano, Bartolino. Fecha a mão, <risos> Bartolino, fecha a mão. E aí? Fecha a mão, <risos> Bartolino. Fecha a mão, Menina. Tá todo bobo. Vou tirar de Bartolino com agulha. Olha aqui, vou de agulha, ele tem ver. Às vezes eu falo para as pessoas não vir nessa via aqui, quando ela tá muito aqui, certo? Mas aqui nesse lugarzinho que ela tá, eu vou preferir ela do que vir na do meio. Uhum. Porque ela tá bem forte ali, tá toda bonita, tá toda bacana. O Bartolino está doido para fazer essa coleta. Fechar a mão de menino, rapaz, mão de macho. Quando eu vou, você respira para dentro. Vai falar aí, papai? Não, fala aí, que ódio. Igual aquele dia que você falou, fala aí, aí, que ódio. Ele, Opa, foi aí, ele chegou. falou que ódio. <risos> Fegura! Ah, Bartolina, é um menino sem vergonha <risos> Aí, vamos nós. Eu ia tirar bastante dele, mas vou tirar muito não, vou tirar só isso, só, Bartolina, é Aí gente, qual é que tá realizado? Se você, você não balançar agulha, o cara nem não machuca a criança Aí, Cauê! Aí, ó, dobra a mão, abre a mão Ah, relaxa, segura as botões. Aí Cauê, Cauê, Cauê Olá pessoal, começando o dia, eu quero começar esse dia falando da questão da paz, então o mundo está precisando da paz e eu quero começar o dia pedindo a paz, Cristo foi o mensageiro da paz, você não precisa nem ser um cristão, mas você precisa seguir os ensinamentos da paz que o Cristo deixou, eu quero pedir ao mundo, e quero agradecer ao mundo, quero pedir a inscrição aí ao mundo aí no canal. Hum, um livro que a gente está muito feliz de estar nele. Aqui a coletinha dele foi tranquila. Isso aí é o Bartolino. E <risos> show de bola. Like, é. like, like no canal. É, tá vendo aí, cara? O cara é Quem mandou eu gostei. Ah é, cara, falei o gostei. Valeu, <risos> fechou. Foi, foi. foi, foi, foi.